Mientras viajava a Dubai, Le preguntei a meus primos, "Habibi, que tu queres que te lleves? Ele me dijo sencillos, traeme algo! E quando eu cheguei, se molestou. Tu não especificaste Habibi. Tu pediste algo!